1 verso 8 Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Atos 4 verso 31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 Todos ficaram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, e começavam a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos 2, versos 2 a 4. Mas quando os prenderem, não se preocupem, não, não se preocupem, quanto ao que dizer ou como dizê-lo, não se preocupem com o que vão falar, naquela hora, sim, naquela hora, será dado o que dizer, pois não serão vocês, não, não serão vocês que estarão falando Mas o Espírito Santo O Espírito do Pai de vocês É que vai falar Por intermédio de vocês Mateus 10, 19 a 20 Esse é o Espírito Santo Esse é o Espírito Santo que nem sempre conhecemos, que nem sempre damos ouvidos. Escute o Espírito Santo de Deus, ouça sua voz. Peça a Ele suporte, peça a Ele ajuda, peça a Ele socorro. Ele está pronto para nos atender nas tristezas, nas amarguras, nas horas de perdas das pessoas mais queridas da nossa vida. O Espírito Santo pode nos assistir, nos socorrer, peça ajuda ao Espírito Santo.